Porque você precisa estar atento a algumas lideranças evangélicas que querem controlar a sua vida, controlar o que você pensa, controlar o que você veste, controlar o, o local, os lugares onde você vai e o que você gosta. Fique esperto, vamos falar sobre isso hoje. Muito obrigado por ter dado play, eu me chamo Guilherme Burjac Obrigado por estar nesse vídeo Vamos falar um pouquinho sobre vida cristão Que a gente faz por aqui nesse canal todas as vezes você viu aí, se você puder assinar Se você puder curtir, se você puder compartilhar Se este tema é importante para você Seria muito legal que você dividisse com outras pessoas Você pode fazer até um pequenozinho, um vídeo pequenininho né? fazer um pequeno recorte e mandar apenas esse recorte para as pessoas que você ama e acha que precisam ver. Se você quer deixar algum comentário, me explicar alguma coisa, ou às vezes até abrir o debate, falar, ah, Burja, pelo amor de Deus, isso que você falou não tem nada a ver. Por favor, baixa a sua bola, Burja, pense um pouco mais, ou como escreveu um irmão desses aí para trás, vai estudar, pastor. Você parece que não estuda o Evangelho. Mas vamos lá. Eu me lembro de um texto bíblico, eu gostaria de compartilhar a ideia desse texto com vocês. Está em Mateus capítulo 11, quando Jesus diz alguns ais, profere alguns ais. O primeiro ai é contra Betsaida, aliás, contra Corazim, ou Corazim e Betsaida, dizendo: Ah, os milagres que foram feitos aí, bando de incrédulos. Vocês não creram. em uma outra sentença que Jesus faz a Cafarnaum, dizendo, ah, Cafarnaum, será que você vai para o céu? Será? Será? Acho que não. Você vai descer até o lugar dos mortos. Por quê? Porque, se nas... Porque você tem um comportamento espiritual pior do que Sodoma e Gomorra. E é legal ouvir isso da parte de Jesus. Mas o que, que isso tem a ver? Bom, tem a ver com aquilo. Porque na sequência desses ais, Jesus, segundo Mateus, faz uma oração. E Jesus ora agradecendo porque ele que é a imagem do Deus invisível, ele que é o verbo de Deus, ele que é o Deus encarnado, não veio, ou não surgiu, ou não foi apresentado no meio dos doutores da lei. E aqui, doutores da lei, talvez você esteja pensando, ah, Jesus não apareceu numa universidade, Jesus não apareceu num centro acadêmico, não é, o que Jesus não apareceu, se fôssemos fazer a similaridade, eu diria que o ministério de Jesus aconteceu fora, do círculo religioso. Ou seja, muito provavelmente você não encontraria Jesus se fazendo a similaridade aqui no culto de domingo. Num culto de domingo. Talvez você não encontraria Jesus ali. E interessante isso, porque muita gente acha que, para encontrar Jesus Cristo, você tem que ir a uma igreja. E muito provavelmente se você for a uma igreja, algumas que eu conheço por aí, você não vai encontrar Jesus é de jeito nenhum. Essa é a grande verdade. Você não vai encontrar Jesus de jeito nenhum. Por quê? Porque ele não está lá. E aí ele ora dizendo, olha, muito obrigado, pai, porque o senhor resolveu me apresentar às pessoas que estão fora do círculo religioso porque isso me fez muito feliz, apresentar a gente simples, com pouca resistência às verdades do Evangelho, com um coração extremamente disposto a ouvir o que eu tenho para dizer. Coisa que Jesus não encontrou ao anunciar o Evangelho nestas cidades que ele disse para cima. Corazim, Betsaida e Carfanaum. Cafarnaum, é, Jesus não encontrou espaço nessas cidades, porque eles refutaram Jesus, porque eles preferiram acreditar em seus líderes religiosos. Mas isso tem a ver o quê? Abre o olho, porque muito provavelmente... Abre o olho, porque muito provavelmente... Esse cansaço que você está sentindo de igreja, esse peso, sabe, aquele frio no estômago que te dá, aquele enjoo que te dá todas as vezes que você lembra que tem que ir para a congregação, sabe? Aquela resistência, aquela preguiça, pode ser, porque você está carregando um piano nas costas sem a necessidade disso. E por que, que eu te digo? Porque eu já fui vítima desse tipo de liderança que impõe para você aquilo que Jesus não pediu para você fazer. Incrível como esse pessoal é capaz de transformar a vida da gente no inferno. A igreja local. Até porque uma das marcas registradas desse tipo de liderança que põe piano nas costas das pessoas, é o fato deles concentrarem em si todo o poder. Até temos aquela musiquinha que diz Todo o poder o Pai me deu. E aí ele acha que ele, nele reside toda a glória de Deus, toda a autoridade de Deus naquele ambiente. E alguns desses déspotas da fé esses reizinhos do Burger King eles acham eles acham que é, tem um poder sobre a mão deles de forma que eles podem abençoar e desabençoar né? abençoar desaben, desabençoar e também amaldiçoar pessoas por não estarem debaixo de suas coberturas espirituais é, essa gente acha que controla as pessoas bom Abre o olho. Porque um outro sinal dessa concentração... É, o primeiro sinal é essa concentração de poder. O outro sinal é centralizar a vida da igreja no culto de domingo. O culto de domingo se você não sabe o que deveria acontecer no culto de domingo, te convido a ler Lucas capítulo 10, porque é o encontro, inclusive tem esta oração também em Lucas capítulo 10, é o encontro dos discípulos com Jesus, dizendo, Senhor, de segunda a sábado, pregamos, exorcizamos, curamos pessoas em seu nome. E Jesus, então, celebra com os discípulos esse relatório de trabalho. Agora, se você acha, que ir ao culto de domingo é para abastecer o seu... abastecer, te abastecer, te encher de ânimo. Sim, funciona. Mas tá mais para prestação de relatórios e se glorificar, e, e se, se, se gloriar com a glória de Jesus e se sentir feliz com o louvor e dividir com Jesus Cristo e com seus outros irmãos aquilo que você fez durante a semana do que a ideia de um posto de gasolina, onde você vai abastecer o seu carro da fé. Na verdade, nós vamos é prestar relatório sobre aquilo que fizemos e o Senhor dirá, que bom que vocês estão comigo, obrigado, Deus, por ter convidado a estes meus irmãozinhos para participarem comigo e não os doutores da lei. São dois sinais que você tem que prestar atenção. Primeiro sinal desses, desses que impõe piano sobre nossas costas, que são estes que estão levando cidades inteiras como Carfanaum, Betsaida e Coracim, a irem a experimentar o juízo de Deus. Muito provavelmente. E aí Jesus diz, esses são os dois sinais. O primeiro sinal centraliza em si todo o poder de decisão. E outro sinal, centralizam tudo no culto de domingo, porque eles acreditam que é só no domingo que o senhor irá dizer falar alguma coisa com vocês. Mas o mais importante vem agora, e eu queria que você prestasse bastante atenção. Mas antes, por favor, não esqueça de comentar, compartilhar, curtir, e se ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva. O mais importante vem agora, e eu quero dividir com você. Preste atenção. Você não precisa de intermediários para entrar em contato com Deus e nem, tampouco, entrar em uma relação profunda e íntima com Jesus. Você não precisa de mim, você não precisa do teu pastor, você não precisa de ninguém. Você só precisa aceitar um convite, que é o convite de Jesus. Muito engraçado isso aqui, porque muitas, muitas vezes já ouvi pregações para a evangelização, voltadas para esse texto. Você está cansado do mundo, está oprimido. Vem que Jesus vai descansar. Você. Mas o texto está dizendo que Jesus está se revelando às pessoas, está disposto a revelar quem é o Pai. E ele faz um convite. Ele, não, ele faz um convite para todo mundo. Mas sabe para quem ele está dirigindo esse convite? Para você e para mim. E também para quem não crê nele como um suficiente salvador. Mas prima, prima, de forma primordial, para mim e para você. Porque ele diz, venham vocês que estão cansados e sobrecarregados de quê? De quê? Dessa carga religiosa que jogam sobre os ombros daqueles que estão na comunidade de fé. Porque as pessoas querem dominar as pessoas colocando sobre elas um peso que Jesus não colocou. Podemos entrar em detalhes que pesos são esses, mas o fato é: se você se sente desse ponto cansado, desmotivado, o meu convite para você é se livre deste ambiente. Não permita que um desses bocós evangélicos venham destrua a sua relação com Jesus Cristo. Venham a mim todos os que estão cansados. Jesus decidiu, porque ele diz, olha, você não tem condições de conhecer o filho se o pai não revelar. E você não tem condições de conhecer o pai se o filho não revelar. E o pai diz, todos aqueles que você quiser mostrar quem eu sou, Jesus, pode convidar. E aí Jesus diz, venham a mim todos. Jesus resolveu abrir, é, é, opa, é, sabe? <risos> é... All Inclus, Open Bar, Jesus abriu e diz, está tá liberado, todo mundo pode vir, pode vir. E é isso que é o mais importante. A sua relação com Jesus Cristo é muito importante, meu irmão, minha irmã. Isso se dá por meio da sua comunidade de fé, isso dá por conta da sua, do seu envolvimento pessoal e individual com ele na sua jornada diária. Mas você não pode se esquecer de que muitas vezes você está terceirizando para outra pessoa aquilo que é de sua responsabilidade na relação com Jesus. Você está terceirizando a musiquinha de fundo, está terceirizando para o pastor que fala legal, você está terceirizando para o ambiente, né? meia luz, luzinhas coloridas lá no fundo, musiquinha no piano, o ambiente. Você está... Você tá terceirizando aquilo que é uma busca pessoal individualizada e muitas vezes feitas no arroz com feijão. Então, em nome de Jesus, este é o meu convite para você. Por favor, pare de carregar um piano nas costas e tente viver um evangelho mais leve. E se alguém está impondo sobre suas costas um piano, diga, pare, pare, você não tem um direito. Muda de vida. Sai deste lugar. Não permita que as pessoas escravizem você, porque Jesus nos chamou para liberdade. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter dado play.